É uma coisa que os agricultores plantam e fazem grandes plantações com ela. Feijão, milho, trigo, arroz. Vira alimentos para galinha, para porco e para pessoa. E a gente está situado na região centro-sul do Paraná, né, que abrange principalmente a agricultura familiar. 90% da região é a questão da cultura do fumo, que é um dos problemas principalmente enfrentado do uso de agrotóxico. Também a questão que a gente enfrenta é a questão das sementes transgênicas, no caso do milho. E uma das coisas que a gente vem desenvolvendo é a conservação e a multiplicação das sementes criolas, tanto de milho, feijão, arroz, né, trigo, batata e a gente tentando fazer que, que essas variedades elas continuem fazendo a diversificação dentro das propriedades. Meu nome é Milton eu deixava esse paisano. Eu sou nascido e me criei aqui na, na, na, na comunidade mesmo. aqui. Né? Sempre plantei milho e feijão. Depois de um, uma época que eu resolvi de plantar fumo, daí quase me arrebentei na época. E a lida de fumo é, é esse aí, o problema. estar você está lidando com fumo, você não tem tempo de lidar com seus outros milho-deus, mandioca, batata doce. Você tem que trabalhar para aquele. Se o caboclo quiser, ele tem que se dedicar àquele. Daí ele tem que comprar tudo no mercado. E eu, né, nessas vidas de fundo, né eu perdi as criação perdi, né porque daí você não pode cuidar, né, você tem que se dedicar naquilo, que que eu meio sozinho, né, lidando, né? Complicou né, o meio de campo e foi isso que eu fui me atrasando cada vez mais, né? E em quatro anos estava uma dívida de... acho que nem que eu vendesse meus terrenos, eu não pagava. Né. E nós quase que perdimos as semente crioula. Semente de milho, semente de feijão, né, que a gente estava falando, né, que as espécies de orgânico tem que ser a semente crioula. Mas as vantagens que nós temos, que nós, nós temos ela, ano por ano, nós podemos fazer do paió a nossa sementeira. Nós temos a sementeira em casa. Então esse dinheiro já não sai para fora, do, pro mercado, né. É um fubá, é uma quireira, é uma farinha ali, né. A criação gosta mais, porque é mais... É grupo mais mole, né, semente mais acho que, que é um modo a gente dizer, porque a criação né, também senta o paladar, né, e a gente usa humilde mil a criação, pra, pra gente também, né. Não entender a semente crioula ela é uma semente que há muitos anos está num, num lugar que o pessoal cultiva e que ele próprio faz a semente e ano após ano vem plantando e, e ela vem respondendo a, a, aquilo que o agricultor espera dela né? a semente para mim assim, é, o, é o principal, eu sei da terra que eu tenho eu sei a Uh, qual semente que vai melhor naquela terra, eu, eu sei a, a época certa de, de colocar essas sementes. Né? Então a semente é, um, é uma porcentagem boa de, de, de renda que, que deixa de sair da propriedade. Né? Um agricultor estava colhendo feijão numa lavoura que o feijão tinha produção era baixa por incidência de muita doença. No entanto, alguns pés de feijão se destacavam. Tinham é, vagens bem formadas, grãos bons. E diz ele que num balde, formou no fundo do balde aí uma, uma camada, um quilo de semente de feijão. Né? Ele pegou e cozinhou parte, né? E outra parte ele guardou para plantar, né? Ele colhe algo assim como, tipo, 600 quilos de feijão. E aí já teve semente para passar para todo mundo, né? Uhum. Aí eu fui e peguei a semente dele, né? É. Eu perguntei pro, pro, pro agricultor como é que ele chamava aquele feijão, ele falou, ah, esse feijão eu chamo fundo de balde. E hoje esse feijão é conhecido aqui na região por fundo de balde. A maior dificuldade que eu vejo da, do pessoal que, que abandonou, que deixou de lado a semente de é quando ele vai comprar, ele entra num, num processo de empurroterapia lá das, do, da, das lojas que, às vezes, ele se dá bem e... Já... Dá certo de pegar uma semente lá, o cara empurra para ele da loja lá e sai bem, mas às vezes, na maioria das vezes é aquelas é sementes que também cai lá, eles empurram os agricultores familiares. E a, as, a maioria sempre é fubecada. né? Quem compra semente não compra, ele aluga, porque todo ano ele tem que pagar. É um aluguel que ele está pagando da semente. Temos hoje, por exemplo, dentro da, da questão da semente transgênica, que está gerando em torno de 700 reais uma saca de 13 quilos. Né? Então a gente tem feito um trabalho com os agricultores, através de sindicatos, cooperativas, de monitoramento para conservação da semente crioula. É, esse trabalho a gente tem feito dentro dessa região centro-sul do Paraná em, em torno de mais ou menos 10 municípios. Você tem hoje é, em torno de 100 famílias, produzindo sementes, que a gente considera que são os guardiões das sementes crioulas, que são, estão sendo comercializadas através do programa de governo, que é o do PAA. PA PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? é um programa que é através da CONAB, né? com, com financiamento do, do, do, do Ministério do Desenvolvimento Social, para que essa semente ela seja distribuída mas que aquela pessoa que vai receber essa semente, ela consiga a multiplicar também e ter autonomia da semente, não necessitando de estar comprando de empresa e principalmente o risco de estar comprando semente transgênica. <risos> O o é SPTA que para nós o André, né? Então, dois desse cara. Dois potinhos. Ah, é um quilo e cinco agora. Os cinco vai ter gorjeta, o comprador sempre tem de ganhar. Eu também tenho que ganhar. Ah, então, uma cederninha, Fala é pra ele. Eu? Oi. Sempre eu sempre, sempre, tem que ganhar. Uma cederninha, Se eu um pouco mais para mim. O amendoim, o feijão, o milho. Esse é o milho de pipoca, né? Já faz, já faz 15 anos que a gente planta ela. Planta ela todo ano, né? E ela é uma pipoca que o movimento sempre trabalhou na recuperação de sementes. Aí eu fui num curso em Cantagalo, no Paraná. Nesse estado lindo, maravilhoso, né? E aí era um, era um curso de saúde e lá a gente tinha uma troca de sementes. Isso já faz 15 anos. E eu trouxe dessa pipoca de lá e levei mucuna para eles. E aí então a gente produz ela há 15 anos. para mim a minha pipoquinha é sagrada. E as sementes estão rolando por aí hoje. Agora que vocês... O programa aí de, de sementes de Econab está se esparramando mais, o pessoal está gostando, está né? vendo que ela não, não perde no tipo de solo que as pessoas têm, ela, ela vai. Né? A semente crioula hoje está é, mais plantada que uns 10, 8, 10 anos atrás, que já estava quase extinta. A semento é o começo da minha vida, né do começo da minha vida dos meus filhos, né? da minha... É tudo, né? Da, da, da, da, aqui da, da agricultura familiar, né? Para o agricultor, eu acho que a semente é, é, é a fonte de vida nossa.